Here it comes, boom shakalaka! Uma semana sem vídeos aqui no boom shakalaka. Eu falei para vocês que quando meu segundo filho nascesse o tempo ia ser reduzido. Eu estou me esforçando ao máximo para manter a frequência dos vídeos. Esse vídeo de hoje, o roteiro dele eu fiz ao longo de quatro dias em períodos curtos. Tá complicado, mas eu vou continuar fazendo vídeos mesmo que de uma forma menos frequente. All Star Game está chegando. Você já deve ter visto que as votações estão abertas, né? Para votação popular para escolher para escolhermos os titulares do All-Star Game de 2021, que a gente ainda não sabe se o jogo vai acontecer ou não, mas enfim, as votações estão abertas. Então, falando em All-Star Game, eu decidi fazer esse vídeo de hoje. O que, que é? O jogador que mais vezes foi selecionado para o All-Star Game de cada franquia. Parece um vídeo que já existe aqui no calaca, mas não existe, esse vídeo não existe. O maior All-Star de cada franquia da NBA. Simplesmente isso, vou colocar os primeiros quatro colocados de cada franquia, só para a gente ter uma ideia, e vocês vão ver que franquias mais antigas têm mais seleções para o All-Star Game, franquias mais recentes têm menos seleções para o All-Star Game, obviamente. A minha única observação antes de começar, as quatro franquias que faziam parte da ABA antes de migrarem para a NBA, Denver Nuggets, Indiana Pacers, San Antonio Spurs e Brooklyn Nets, que na época era o New York Nets, os All-Stars da NBA da ABA, não estão incluídos nesse vídeo, tá? Senão essas quatro franquias teriam muito mais seleções para o All-Star Game. Então, All-Star Games da ABA, eles existiram, as franquias tiveram seus jogadores lá, mas não estão contando nesse vídeo aqui. Até porque os números desses times estariam bem inflados. Porque a ABA, enfim, era outra liga tem um vídeo aqui no canal falando só sobre a ABA, American Basketball Association, vou deixar o link aqui no card para quem quiser ver depois. Então vamos lá, as 30, 30 franquias em ordem alfabética, o jogador que mais disputou o All-Star Game de cada franquia. Começando então pelo Atlanta Hawks, que tem um total de 93 seleções para o All-Star Game. O líder é Bob Pettit, com 11 lá na época de Milwaukee Hawks e St. Louis Hawks. O segundo colocado, Dominic Wilkins, com 9. No terceiro lugar temos empatados Lou Hudson e Joe Johnson, Iso Joe, com 6. E o Bob Pettit, ele tem um recorde empatado com outro jogador que vai aparecer logo mais aqui no vídeo. Os únicos dois jogadores que conseguiram ser quatro vezes MVP's do All-Star Game. Só existem dois jogadores que ganharam quatro vezes o prêmio de MVP do All-Star Game. Bob Pettit, do St. Louis Hawks, ou de Atlanta Hawks, é um deles. Boston Celtics tem um total de 146 seleções para o All-Star Game. Temos um empate na primeira colocação, Bob Cousy e John Havlicek com 13 All-Star Games cada um. Na terceira colocação, também empatados, Larry Bird e Bill Russell com 12. Brooklyn Nets, incluindo New Jersey Nets, obviamente, total de apenas 23 seleções, excluindo a ABA. Então não tem Julius Irving. <risos> Jason Kidd é o líder com 5, na segunda colocação temos Vince Carter e Buck Williams com 3, e depois temos mais 12 jogadores com uma seleção para o All-Star Game. Charlotte Hornets, incluindo os Hornets antigos e os Hornets recentes, temos um empate entre Glenn Rice e Campbell Walker com 3 seleções cada um, Larry Johnson e Alonzo Mourning têm 2 seleções cada um, e a franquia tem um total de 13. Chicago Bulls, 53 seleções no total, não há nenhuma surpresa que o líder é Michael Jordan com 12, depois também não é surpresa que o segundo é Scottie Pippen com 7, em terceiro lugar, Oris Gilmour e Chet Walker com 4. Cleveland Cavaliers tem 41 seleções para o All-Star Game, LeBron James é o líder com 10, em segundo Brad Dory com 5, em terceiro um empate entre Kyrie Irving e Mark Price com 4. E o LeBron James é o jogador com mais pontos em All-Star Game até esse momento. São 385 pontos, somando todos os seus All-Star Games. Aí por Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers também. 385 pontos, esse é o recorde até o momento. Pode vir a ser ultrapassado? Pode, mas ele também pode aumentar ainda mais essa liderança porque ele ainda deve jogar alguns All-Star Games até se aposentar. Dallas Mavericks tem um total de 31 seleções, 14 delas do líder disparado Dirk Nowitzki. Depois, Rolando Blackman tem 4, Mark Aguirre tem 3, Michael Philly, Jason Kidd e Steve Nash tem 2. Denver Nuggets, um total de 34, excluindo a EBA. Alex English é o líder com 8, seguido de Carmelo Anthony com 4, depois de Kemba Mutombo e David Thompson com 3. Detroit Pistons, uma franquia mais antiga, tem um total de 106 escolhas. Azeia Thomas é o líder com 12, Bob Lanier é o segundo com 7, e com 6 temos Joe Dumers, Dave Bing e Larry Faust. Golden State Warriors, desde a época de Philadelphia Warriors, 95 seleções. Paul Orison, da época de Philadelphia, tem 10, é o líder da franquia. Rick Barry tem oito, Nate Thurman tem 7. e na quarta colocação Will Chamberlain, Stephen Curry e Neil Johnston com seis, Curry deve pelo menos chegar aí na terceira ou segunda colocação. Houston Rockets tem um total de 62 seleções, Hakim Olajuwon lidera com 12, na segunda colocação temos Yao Ming e James Harden empatados com oito, e em quarto um empate entre Moses Malone e Rudy Tomjanovich com cinco. Indiana Pacers um total de 28, mais uma vez excluindo os All-Star Games da ABA. Jermaine O'Neal é o líder com 6, à frente de Red Miller, foi uma surpresa pra mim, Red Miller tem apenas 5, Paul George 4 e depois Roy Hibbert e Victor Oladipo com 2, cada um. Los Angeles Clippers, um empate entre Blake Griffin e Chris Paul com 5, aparições cada um. Bob McAdoo, o único MVP da franquia na época de Buffalo, tem 4 e Bob Kaufman é o quarto colocado com 3. E o Chris Paul é o jogador com a melhor média de assistências na história dos All-Star Games, 12,2 12 assistências por jogo em todos esses All-Star Games que ele já disputou. Talvez ele possa vir a disputar aí mais um ou dois, então essa média pode aumentar um pouquinho ou cair um pouquinho, mas ele está bem consolidado na liderança do ranking de assistências por jogo em All-Star Games. Los Angeles Lakers, 140 aparições no All-Star Game, Kobe Bryant lidera com 18, Jerry West tem 14, Kareem Abdul-Jabbar tem 13, Magic Johnson tem 12. Lembra que eu falei lá no início que o Bob Pettit tem 4 MVPs do All-Star Game, o Kobe Bryant é o outro jogador a conseguir 4 MVPs de All-Star. Memphis Grizzlies tem um total de apenas 6 aparições no All-Star Game, o líder é o Mark Gasol com 3, Zach Randolph foi duas vezes e o Paul Gasol lá no início da carreira foi uma vez. Miami Heat, 37 aparições no All-Star Game, o líder Dwayne Wade com 13, na sequência Chris Bosch com 6, Alonso Mourning com 5 e, em quarto lugar, LeBron James com 4, nas únicas 4 temporadas que ele jogou lá. Milwaukee Bucks tem um total de 45, Karim Abdul-Jabbar é o líder com 6 aparições, na sequência Sidney Moncrief com 5, Yannis Antercompo e Marcus Johnson tem 4, o Yannis deve superar o Karim nos próximos anos. E o Antero Compo em quatro All-Star Games, tem média de 27,3 pontos por jogo, e essa é a melhor média de pontos da história da NBA, até esse momento, de um jogador que disputou no mínimo três All-Star Games. 27,3 pontos por jogo, mais uma vez, essa média vai se alterar com o tempo, talvez ele caia, talvez até ele suba essa média. Minnesota Timberwolves, 19 seleções para o All-Star Game, mais da metade 10 são de Kevin Garnett depois Kevin Loft tem três, Carl Anthony Towns tem duas e quatro jogadores completam com uma aparição cada um. New Orleans Pelicans, 17 aparições no All-Star Game, Anthony Davis tem seis, Chris Paul tem quatro, David West tem duas e cinco jogadores tem uma seleção pelos Pelicans. E o Anthony Davis, além de liderar o New Orleans Pelicans com seis All-Star Games disputados, ele tem um recorde de maior número de pontos em uma edição, do All-Star Game. Em 2017, Anthony Davis, então jogador dos Pelicans, fez 52 pontos recorde que ainda não foi batido, já dura aí três temporadas, talvez venha a ser batido no futuro também, dado o número de pontos que tem sido marcado em cada jogo de All-Star Game. New York Knicks, mais uma franquia bem antiga, desde o início da BAA, 96 aparições, Patrick Ewing é o líder com 11, na segunda colocação, temos um empate triplo entre Walt Frazier, Harry Gallatin e Willis Reed. Oklahoma City Thunder, incluindo a fase Seattle Supersonics, 67 aparições no All-Star Game, Gary Payton lidera com 9, Russell Westbrook na sequência com 8, e Kevin Durant e Jack Sigma, da época de Seattle com 7. Orlando Magic, 23 aparições, lidera Dwight Howard com 6, Penny Hardaway, Tracy McGrady e Shaquille O'Neal empatados no segundo lugar com 4. Philadelphia 76ers, incluindo a fase de Syracuse Nationals, o líder é Dolph Chase com 12 aparições, Julius Erving tem 11, Hall Greer tem 10 e Allen Everson é o quarto com 8, de um total de 105 aparições. Phoenix Suns tem 63 seleções para o All-Star Game, Walter Davis e Steve Nash empatam na primeira colocação com 6, Amar Maristudemeyer depois com 5 e 4 jogadores diferentes tem 4 aparições no All-Star Game. Portland Trail Blazers 43 seleções para o All-Star Game, Clyde The Glide Drexler lidera com 8, Damian Lillard com 5 e contando, Lamarcus Aldridge e Sidney Wicks têm 4 cada um. Sacramento Kings, incluindo a fase de Rochester Royals e Cincinnati Royals, 77 seleções, Oscar Robertson lidera com 10, temos um empate triplo na segunda colocação, Jerry Lucas, Mitch Richmond e Jack Twyman com 6. San Antonio Spurs tem um total de 56 seleções, excluindo a ABA. O líder é Tim Duncan com 15, depois David Robinson com 10, George Gervin com 9, Tony Parker com 6. Toronto Raptors tem um total de 23 seleções, desde a estreia da franquia em 96. Kyle Lowry, atual armador, é o líder com 6, Chris Bosh e Vince Carter tem 5, Demar DeRozan tem 4 aparições. Utah Jazz, 45 seleções, incluindo a fase de New Orleans Jazz, o recordista Crown Malone com 14, seguindo de John Stockton com 10, Adrian Dantley tem 6 e Pete Maravich, o Pistol Pete, tem 3 seleções. Por fim, Washington Wizards, o líder é Elvin Hayes, com 8, e temos um empate triplo na segunda colocação entre John Wall, Wes Anseld e Gus Johnson, com 5 cada um. O total da franquia são 63 seleções. E esse foi mais um vídeo aqui no Boom Chacalaca. Eu esqueci de fazer uma observação no início. Esses números que vocês viram são de seleções para o All-Star Game. Alguns jogadores são selecionados e acabam não jogando por causa de lesão. Por exemplo, no ano passado, o Damian Lillard foi selecionado, mas ele selecionou e o Devin Booker entrou no lugar dele. Esta seleção está contando, tá? São seleções para o All-Star Game e não as vezes que o jogador entrou em quadra. Era isso. Muito obrigado para quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Buncha Claca. Uma semana sem vídeos, vou me esforçar para melhorar essa frequência. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.